Pessoal, dando sequência na, na programação, é, queria pedir aí apoio da nossa unidade de comunicação, né, é, verificar se o, o André Siqueira, é, fundador aí da RD Station, já está é, online. É, para quem não conhece, né, a, a, o, o Ricardo da, da, da Hamper né, também citou, a Exact Sales também, enfim, é, a, a RD Station faz parte aí de um, um, um novo uh, pool de novas empresas, né? hoje scale-ups, no, no conceito que a gente está trabalhando, de escala, né? agregando valor através de, de resolver problemas específicos e, e através da tecnologia. Né? É, obrigado, é, André, é, seja bem-vindo, muito bom dia, né? obrigado pelo seu tempo, é, nesse momento, vulca a quinta potência que a gente está vivendo seja bem-vindo essa sala aí já impregnada de inovação, tecnologia e também empreendedorismo que é, é, faz tudo isso acontecer. Legal, obrigado Fábio, obrigado aí pelo convite, um prazer estar com vocês nessa manhã de tempos difíceis é verdade, mas é, eu acredito muito no poder é, do, do, do compartilhamento, né? Eu acho que compartilhando experiências, mostrando como cada um encontrou seu caminho, o que, o que cada um encontrou, acho que a gente vai mais longe, né, a gente consegue se ajudar, e eu não tenho dúvida que a gente vai sair mais fortes dessa aí, então essa é a minha intenção hoje, é compartilhar um pouquinho, é, não, não só de forma, eu vou trazer conceitos, eu vou trazer teoria, mas não uma teoria distante, uma teoria muito Uh, próxima do que a gente viveu, de como foi a história da RD, de como foi a nossa construção, e que eu acho que tem muito a ver, de certa forma, com, com os momentos de crise. Claro, claro, claro que o cenário é diferente, né? a gente nunca passou por esse lockdown, mas toda a questão de conseguir fazer algo acontecer com pouco caixa disponível, sem previsibilidade, isso é a realidade de uma startup, né? então eu acho que esse tipo de momento a gente precisa ser ainda mais criativo, buscar mais soluções e eu tenho certeza que vai surgir bastante coisa bacana aí nas próximos, nos próximos meses. Bacana, é o que a gente espera também, estava conversando com a, com a Natália do, do Sebrae Nacional, minha colega, acho que você deve ter escutado, né? nossa preocupação, é, Sebrae né, como um todo, é não deixar a, o ecossistema, o ecossistema nele geral e startups early stage, né, é algo que não é enfim mercadologicamente viável para aceleradoras, é não deixar a Peteca cair, né, não deixar ter um apagão e por isso aí o bootcamp pela primeira vez em, em três anos e meio aberto aí para o ecossistema além das startups já admitidas no, no Startup SP e com MVP aí para, para validar buscando a primeira nota então, estamos agraciados por isso. A dinâmica é a mesma, né, pessoal, em relação aos dois dias anteriores. Por favor, já vão colocando perguntas no YouTube, me marquem. Não precisa se preocupar, tá, André, eu faço essa, essa filtragem aqui. Tá. Mas e... eu acompanho também, eu estou com o celular aberto do lado aqui, eu vou dando uma olhada de vez em quando. Fica tranquilo, Legal, fica... mas depois fica... a gente bate esse papo. Legal, fica à vontade, aí a sala é sua, quiser compartilhar alguma apresentação, fica à vontade. Boa, vou compartilhar minha tela aqui com vocês então, eu preparei alguns slides, a ideia é fazer uma conversa, mostrar um pouquinho do e Marketing como uma como uma máquina mesmo de, de aquisição de clientes. É, já está todo mundo vendo? Está legal? Tudo ok? Está em ordem, está tranquilo. Beleza, então tá bom. Eu acho que antes de, de entrar em conteúdo, de fato, acho que começando aí pela história da RD, isso foi a nossa primeira sala, é, o nosso primeiro escritório, é, uma sala pequena, super simples, a gente não tinha grana dos pais, a gente não tinha super investidores no começo, era uma situação é, bem limitada, assim, bem difícil, e que eu tenho certeza que não é muito diferente do que vocês passam no fim das contas, do que a maioria das startups acabam vivendo na hora de nascer, né? Então, a gente tinha todos os tipos de gambiarra e improviso possíveis, né? A bola virava cadeira, a gente queria ter a standing desk. Hoje, se você entra no RD, tem lá um botão, a mesa sobe automático. Na época, a gente tinha que juntar em um, cima da cadeira, fazer uma gambiarra. Não tinha estande para o computador, eram livros ali. A gente usava uma tecnologia super avançada para prender a cortina. Então, quer dizer, é um cenário da maioria do, das startups mesmo. Né? Você tem que bater o escanteio e cabecear. Você está cuidando de marketing, está cuidando de vendas, ao mesmo tempo está varrendo o chão, está jogando lixo fora. Então, é, a gente entende que isso, isso é um caminho, isso é difícil, mas é como as coisas começam, e, e eu acho que isso tem que servir aqui, isso. várias vezes era o no nosso almoço, jogava lá um arroz no micro-ondas, picava uma, uma calabresa, botava mervilha, falava que era risoto para deixar mais gourmet, mais chique, é, mas hoje a RD tem 15 mil clientes, set, mais de 700 colaboradores, mais de 80 aplicativos interligados na nossa ferramenta, a gente está presente em 31 países, quer dizer, a gente tem clientes em 31 países, a gente tem uma presença mais forte é, em, em cinco, é, com, com base mesmo, com time trabalhando. A gente tem mais de 1.700 agências parceiras e mais de 3,5 bilhões de eventos processados. Por que, que eu estou falando isso? Para me gabar aqui? Claro que não, acho que a gente ainda tem muita coisa para conquistar e, e, de novo, não é é uma trajetória de muito trabalho, meu ponto aqui é mostrar que dá, é mostrar que mesmo começando de forma limitada, mesmo começando sem grana, mesmo, é, mesmo quando as coisas não parecem é, muito promissoras, eu acho que dá para fazer. Né? Isso aqui foi a nossa evolução, dá para ver que é um trabalho de formiguinha, foi crescendo um pouquinho, ano a ano, a gente começou em 2010 para 11 ali, com cinco pessoas, 2013 era 36, 14, 100, 15, 230, 370, e a coisa foi escalando né, de forma exponencial. Então, basicamente, o que eu quero aqui é contar um pouquinho de como é que isso aconteceu, de qual foi o caminho e quais foram as portas que a gente viu que se abriram para a gente para que isso acontecesse. Então, a primeira coisa que a gente fez na RD, a primeira, a primeira coisa que a gente vendeu foi uma consultoria de marketing digital é, para alguns potenciais clientes, para algumas pessoas que a gente via que tinham essa dor. Por quê? Basicamente porque o RD Station é um produto com muitas integrações, é um produto muito complexo, então a gente entende, entendeu que demoraria algum tempo até a gente conseguir criar uma versão que fosse relevante o suficiente para a gente vender, para a gente colocar na rua cobrando, e, e, ao mesmo tempo, a gente viu que essa era uma forma de a gente conhecer melhor o nosso cliente. Quer dizer, se eu estou no dia a dia, se eu estou vendo as dores, se eu estou vendo os problemas que ele está sentindo, fica muito mais fácil desenvolver o, pro, o produto certo. Né? Eu acho que esse é um dos erros bastante comuns de um empreendedor, que é ele se apaixonar pela solução. Ele se apaixona pela ideia que ele tem, ele se apaixona pelo produto que ele quer criar, ele acha que teve uma ideia genial, uma ideia incrível, e não necessariamente isso reflete necessariamente o que o mercado precisa, o que o cliente precisa, o que o cliente está vivendo no momento. Então, a gente precisa ter humildade para reconhecer que talvez a nossa solução não seja genial, e o que a gente precisa é viver ao máximo e conhecer ao máximo o dia a dia do nosso cliente. Então, a consultoria foi uma forma de a gente fazer isso, aprendendo sobre o cliente e ganhando algum dinheirinho ali, enquanto o Red Station não estava pronto para ser lançado para o mercado. Então, a gente foi se mantendo dessa forma. A gente foi tentando encontrar formas de chegar em ainda mais potenciais clientes para conhecer ainda mais gente. E uma das coisas que a gente começou a fazer foi conteúdo. A primeira coisa que a gente fez na RD, muito antes de ter o RD Station, a gente nem sabia o que seria o nome do RD Station, a gente não sabia como seria o produto, mas a primeira coisa que a gente fez foi colocar um blog no ar e começar a falar sobre marketing digital. Sobre quais eram os benefícios, sobre como fazer, quais eram os desafios, como ter resultados melhores. Depois, logo na sequência, a gente lançou, isso era a capa do primeiro e-book da RD, dá para ver que coisa horrorosa, o design horrível, é, a gente não tinha designer, quem fez isso fui eu mesmo, na época, com 20, 21 anos, usando PowerPoint. Quer dizer, é tosco, peguei imagens aleatórias. Hoje eu sentiria vergonha de, de fazer isso, mas, ao mesmo tempo, isso foi o suficiente para a gente começar. Quando eu lancei esse book, coloquei no ar atrás de um formulário, as primeiras pessoas começaram a deixar o e-mail delas, a falar de qual empresa elas eram, pude criar um canal de contato com elas e relacionamento, e eu tinha mais formas de aprender mais sobre o dia-a-dia dia desse cliente. Então eu falava sobre um tema, eu via qual era a repercussão, se funcionou bem, se não funcionou, de repente eu passava para um outro tema, entendia qual foi o resultado, e com isso a gente foi aprendendo muito mais. A lógica, o que a gente tentava pensar aqui era, se as pessoas não prestarem atenção nem no tema, nem no conteúdo que é de graça, quem dirá comprar um produto na área? Então, falar sobre o assunto e criar muito conteúdo foi a forma que a gente encontrou de ir testando para ver se aquilo tinha demanda. O maior desperdício que a gente pode ter é criar algo que as pessoas não querem. É investir muito na criação de um produto, de uma solução que não necessariamente as pessoas estão interessadas. Então, a gente precisa validar o interesse delas e a gente foi tentando fazer essa validação com o conteúdo. Só que passou um tempinho, chegou no final ali de 2012, ó, esse post é do dia 19 de setembro de 2012, a gente anunciou que estava lançando o RD Station, a gente estava com o um produto é, numa versão suficiente para colocar ele à venda e para a gente fazer a venda direta. E o que, que a gente percebeu que aconteceu ali? Como a gente já vinha há mais de um ano e meio produzindo conteúdo, fazendo relacionamento com as pessoas, essas pessoas já gostavam da gente, elas já entendiam melhor de marketing digital e elas foram percebendo que existia ali uma, existia ali uma demanda, né? Uma, uma demanda repres A gente percebeu que existia ali uma demanda represada. Então, quando a gente fez o lançamento do RD Station Mart, assim, foi muito rápido questão de dois, três meses para a gente bater 100 clientes comprando a ferramenta. Quer dizer. 100 clientes comprando uma ferramenta recém-lançada de uma empresa que não era conhecida, é, de pessoas que não necessariamente eram famosas ou conhecidas. Então, foi um resultado muito legal e que fez a gente começar a perceber que o conteúdo que a gente estava criando ali não era só conteúdo, não era só relacionamento. Aquilo era um dos primeiros sinais do que a gente chama de uma verdadeira máquina de aquisição de clientes. Por que, que eu falo máquina? Porque máquina é previsível, é um sistema eu não estou fazendo, não é, por exemplo, marketing boca a boca que eu fico torcendo para que as pessoas façam, que eu fico esperando. Não é como uma ação, por exemplo, de relacionamento com a empresa, que de, com a imprensa, que de vez em quando ela publica, de vez em quando ela não publica. e Às vezes, às vezes dá boom, às vezes não dá. Eu estou falando de algo contínuo, sistemático. Todo mês a gente traz gente para o nosso site, a gente converte esses, essas, essas pessoas em leads qualificados, a gente tenta abordar esses leads e fazer vendas e isso dá receita. E eu consigo pegar essa receita e reinvestir em marketing e gerar mais leads e ir alimentando esse ciclo para crescer. Então, quando a gente começou, era eu sozinho no marketing, na época eu ainda dividia tempo com a faculdade, eu ainda fazia um pouco de vendas e um pouco de atendimento. Só que esse ciclo ele vai funcionando tão bem e ele vai crescendo tanto que quando eu saí da área de marketing da RD há um ano e meio, dois anos, é, eu tinha deixado um time com 60 pessoas, quer dizer, eu não imaginava logo quando a gente começou que a gente teria um time de marketing de 60 pessoas, é muita gente, mas isso passa a fazer sentido quando essa engrenagem funciona, quando o que eu coloco no marketing gera ainda mais resultados, que me dá ainda mais grana, que me permite investir mais para gerar ainda mais resultados. Então, essa é a mentalidade que a gente precisa ter quando olha para a área de marketing. Marketing precisa fazer parte de uma engrenagem que vira vendas. Marketing não é só fazer fumaça, não é só dizer que a marca é legal, não é só tentar fazer campanhas que são interessantes e que as pessoas é, eventualmente elogiam ou ganham prêmios. Então, o que a gente, destacando aqui o que a gente percebeu e como é que a gente foi montando essa máquina, o que a gente viu era a comunicação convergindo para a web. A gente vê as fotos indo para a web, os relacionamentos indo para a web com WhatsApp ou ou mesmo para quem quer começar um relacionamento com alguém, ter um Tinder da vida, ou um Instagram, é, a gente vê os filmes indo para a web, a gente vê as músicas indo para a web, então, isso é um caminho meio sem volta, e nesse caminho meio sem volta, a gente tem uma característica muito diferente, que é, as pessoas escolhem o que elas vão consumir. Né? Um canal de TV, por exemplo, você está sujeito à programação do canal, está passando aquilo no momento, é, é, é o que tem, né? é o que vai sair, a revista é o, é o artigo que está ali. E, no meio disso, vão ter as propagandas ali que você não tem muito como fugir. É, agora, na internet, não. Eu escolho quem eu vou seguir. Eu escolho quais páginas eu quero seguir, eu escolho quais empresas eu vou entrar no site, eu escolho em quais blogs eu, eu, eu, eu, quais blogs eu vou acompanhar. E, com esse olhar, com essa mentalidade, a gente parte para um outro viés, para uma outra conclusão, que é a seguinte, tornar a sua empresa uma empresa de mídia é uma necessidade cada vez maior. O que a gente está falando aqui na prática é que você tem que se posicionar como mídia. O que a gente fazia lá atrás? A gente usava um canal de mídia como intermediário. O canal de mídia falava sobre algo interessante, ele trazia um conteúdo legal, ele trazia algo que fizesse sentido, é, para o potencial cliente, imagina, sei lá, um futebol na TV, um jornal nacional, programa do Faustão, é alguém ali apresentando e produzindo um conteúdo e atraindo as pessoas, e esse conteúdo, essa atração atraindo as pessoas, eu pago a minha propaganda para acessar essas mesmas pessoas. Na internet não funciona mais assim. Então, eu tenho que ser o jornal nacional eu tenho que ser o Faustão, eu tenho que ser o futebol, eu tenho que ser aquilo interessante o suficiente e que agregue o suficiente a ponto de eu fazer com que as pessoas queiram me seguir, a, a ponto de fazer com que elas queiram me acompanhar. Isso não vai acontecer se eu estiver fazendo só venda, venda, venda. Só vai acontecer se eu estiver trazendo conteúdo de qualidade, se eu me ver como um veículo de mídia na prática. Então, alguns exemplos aqui, é, a Endeavor, né, que é, uma, que é uma rede, enfim, acho que ajuda também, assim como o próprio Sebrae, é, de, formas, de formas diferentes, a Endeavor acaba sendo muito mais, é, para alguns empreendedores selecionados, de alto impacto, eu acho que o Sebrae acaba pegando um pouco mais de, qualquer um pode pedir ajuda ao Sebrae, qual, qualquer um pode entrar lá e, e, e, e ver uma consultoria, e, enfim, aprender a se informar mais, mas as duas são, é, poderia ter usado até o próprio Sebrae aqui como exemplo, referências em gestão, tem milhões de visitas mensais no blog, tem e-mails na base super, super grande, mais de 550 mil likes no Facebook, e o que eu acho interessante é que é uma organização sem fins lucrativos, não é uma organização que tem lucro, não é uma organização que recebe grandes investimentos, e mesmo assim eles conseguem publicar bom conteúdo, conteúdo de qualidade, e concorrer, de certa forma, com uma revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, quer dizer, eles viram um veículo de mídia. Outro exemplo, Taste Made fala de culinária, né tem mais... Opa, coloquei errado aqui o símbolo, eram 17 milhões de seguidores no Facebook, 3,6 milhões de seguidores no Instagram, só no Brasil, fora o resto do mundo. Quer dizer, há, há 10, 15 anos atrás, se eu quisesse aprender uma receita, eu tinha que ir na banca de jornal e comprar um livrinho de receita, ou eventualmente eu tinha que assistir o programa da Ana Maria Braga, ou do Jamie Oliver, hoje eu tenho canais que se posicionam dessa forma, eu tenho se eu quiser aprender algo diferente, se eu quiser fazer alguma coisa, é o canal que eu vou procurar, salvo várias receitas, a maioria eu nunca fiz, mas enfim, virou uma fonte de informação para mim, virou uma fonte é, de dados. Um outro exemplo que eu gosto de citar super legal, Ricardo Amorim, né, um cara que, que é super próximo da gente também, é, o Ricardo Amorim, ele tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, ele, tem, ele é o cara mais influente no LinkedIn, em todo o Hemisfério Sul tem mais de 740 mil likes no Facebook. E por que, que eu gosto de, de citar o Ricardo Amorim? Porque ele é um cara, ele é um cara sozinho, que está produzindo conteúdo sobre economia, falando da visão dele, falando do dia a dia dele ali, e, ainda assim, ele consegue essa audiência toda, consegue causar um super impacto, se posicionar como referência e virar, no fim das contas, uma autoridade no tema que pode cobrar muito mais caro pela palestra e, pelo, e pelo, pela consultoria dele. Então, isso aqui são exemplos de alguns, de alguns casos que souberam se posicionar como mídia. E o que, que eles entenderam? O que, que fez com que eles entendessem isso? Eles aproveitaram na prática que o mundo mudou é, então, eles viram que a gente saiu de um lugar que tinha poucas informações e poucas fontes, e aí eu coloco essa imagem aqui para exemplificar da Barça, que a Barça ilustra isso muito bem, né, é, a, a minha geração provavelmente foi a última a usar a Barça, se tem alguém mais novo aí, talvez nem saiba o que, que era isso, mas a Barça era um livro que tinha tudo, e todos os trabalhos de escola a gente tinha que contar com a Barça, se não está na Barça, ferrou. É, então, a, a, eu já vinha sabendo que esse era o canal, esse era o caminho para me informar. Não tinha muitas alternativas, eu não tinha como descobrir fontes novas, caminhos diferentes e por aí vai. E a gente passou para o mundo que virou quase que o contrário disso, né? Eu tenho muitas informações em muitas fontes. É, o, o, o cenário hoje é, é o contrário no sentido em que a dificuldade que eu tenho é filtrar de tantas fontes diferentes o que faz mais sentido para o meu negócio? Né? O que, que realmente eu posso filtrar e que, e que funcione melhor? Então, qualquer pessoa hoje pode criar uma conta no Instagram, pode criar uma conta no Facebook, pode criar uma conta no LinkedIn, pode criar uma conta no Twitter, pode criar um blog e virar uma fonte de informação por conta própria. E é disso que a gente está falando aqui. É de aproveitar essa oportunidade para criar um canal de comunicação direta com o seu cliente. Você não precisa mais de um intermediário como a Rede Globo, como a Folha de São Paulo, como um evento em que você vai comprar o stand. Você não precisa de alguém atraindo a audiência para você pagar para esse alguém para alugar um contato pequeno com essa audiência. Você pode construir a sua audiência por conta própria. E isso acaba impactando, naturalmente, a jornada do consumidor. Isso impacta a forma como as pessoas aprendem e consomem produtos. Então, quando a gente fala de uma jornada simples aqui, eu uso a jornada de Kotler, mas, enfim, não se apeguem ao, ao autor, ao conceito. O ponto aqui é entender que alguma, a gente passa por alguns passos antes de fazer uma compra. A gente aprende mais sobre o um determinado assunto, depois a gente percebe que tem um problema ou que tem uma oportunidade para investir. Depois a gente considera a solução, ou seja, a gente entende o que, que vai resolver aquele nosso problema. Depois a gente passa para avaliação e compra, ou seja, quem é o melhor fornecedor, quem é a empresa, quem é a solução que de fato eu vou comprar. E aí lá atrás a gente tinha os papéis mais ou menos divididos entre marketing e vendas. Marketing acabava ficando muito focado no começo da jornada, na etapa de aprendizado e descoberta. A gente gosta de termos inglês no marketing, a gente gosta de fazer uma graça, então a gente falava muito no marketing de awareness. O que é awareness? É tornar a marca conhecida. Porque eu acreditava que eu, se eu tornasse a marca conhecida, quando o cliente percebesse que ele tinha um problema, ele ia lá falar com vendas. E vendas conduz a venda dali para frente, conduz esse contato, esse relacionamento, para levar ao fechamento. Então, vamos dar um exemplo muito simples de como é que as coisas funcionavam ali há 10, 15 anos atrás. Imagina que eu queria comprar um carro. Então, eu estou lá assistindo meu futebol no domingo, de repente aparece uma propaganda de um carro novo que eu achei muito legal. E falei, pô, esse carro é mais ou menos o que, o que eu gostei, não conhecia esse carro. Qual que é o meu próximo passo? Há 10, 15 anos atrás, o que eu tinha que fazer era esperar segunda-feira na segunda-feira eu ia na concessionária, o vendedor ia me dar um banho de informação. O vendedor era quem ia me explicar qual carro era melhor, qual carro era pior, quanto custa, qual que é o consumo de combustível, qual que é o tamanho do porta-mala, por que que esse é melhor que o concorrente A, por que que é melhor que o concorrente B. Então, é o vendedor que traz a informação e que conduz esse processo dali para frente. Então, na prática, a estratégia que as empresas seguiam era muito simples, era uma receitinha de bolo. Primeiro, eu compro mídia, então, a gente tem os canais ali de mídia acessando as pessoas, criando audiência, eu pago para falar com essa audiência por algum tempo, para mostrar que a minha marca existe, que a minha marca está ali e que eu tenho uma solução. Se a pessoa tem interesse nessa solução, ela vai atrás do vendedor, o vendedor vai guiando, isso vai gerar vendas, isso vai gerar receita. Mesmo, eventualmente, quando eu não tenho esse contato com a mídia antes, o próprio vendedor pode fazer a prospecção, a gente tinha muito vendedor porta em porta, o vendedor do cold call, da lista telefônica, telefone, que ele era muito mais bem recebido, porque, eventualmente, ele poderia trazer uma informação, um caminho novo que o cliente nem sabia que existia. Então, com essa informação, com esse caminho novo, é, a gente estava mais aberto, né? Poxa, alguém está ensinando, está educando, está trazendo coisas novas, coisas diferentes. Então, é, o, que, que, as, o que, que o marketing acabava olhando? O marketing acabava olhando para a fumaça. Ele olhava basicamente para quantas pessoas eu alcancei. Então, você pega uma campanha, por exemplo, da Coca-Cola aqui, resultados, visualizações de vídeo: é, 2,4 milhões, 900 mil postados pela marca, 1 milhão e meio pelos fãs. É, comentários espontâneos no Twitter, é, inscritos no canal. Quer dizer, são coisas que são legais. Se você me perguntasse, André, você queria ter 2,4 milhões de pessoas vendo esse vídeo, vendo a sua palestra, eu falava, pô, é óbvio que eu queria, né? não tenho dúvida disso. Agora, se você me pergunta quantas Coca-Colas isso vendeu, já fica muito mais difícil. Ou se você perguntar quanto você pagaria por esses 2,4 milhões. Fica muito difícil eu estimar, porque eu não sei quanto isso vai impactar de vendas. Isso complica muito para o empreendedor que está começando, isso complica muito para uma startup, por quê? Porque é difícil chamar de investimento em que eu não consigo medir o retorno. Se eu não sei quanto está voltando em vendas, como é que eu sei quanto eu posso investir? Como é que eu sei que faz sentido? E o que isso acarreta na prática é que para a maioria das empresas, marketing vira ali uma despesa que eu me conformo em fazer, eu sei que, poxa, eu tenho que direcionar um pedaço do orçamento do marketing, mas eu não sei exatamente quanto vai vender, eu não sei exatamente quanto isso vai trazer de retorno, e aí o que, que acontece quando a gente entra num momento de crise, e pode ver que isso vai acontecer muito, muito, muito agora. A gente entrou em crise, as coisas estão difíceis, o que, que as empresas fazem? Elas cortam o orçamento do marketing porque elas não sabem qual é o retorno, elas não conseguem medir. Então, a gente entra no modo, vamos cortar custos? Poxa, se eu não sei qual é o impacto, se eu não sei o que vai acontecer, eu vou cortar esse dinheiro do marketing. O que é o contrário do que a gente deseja? Porque a ideia do dinheiro do marketing é que eu invista 5 em marketing para transformar em 50 em vendas. Então, se eu cortar esse 5 do marketing, na verdade, eu vou me afundar em vendas. Eu estou matando os 50 que eu ia receber, desde que eu entenda esse retorno, desde que eu entenda esse resultado. Mas vamos voltar para a situação, eu falei ali que a gente tinha essa estratégia muito bem definida, só que o jogo mudou, ele mudou porque esse primeiro pedacinho aqui, esse primeiro círculo que era a gente comprar mídia em alguns canais, ele mudou significativamente, porque, de novo, para a gente aprender, para a gente se informar, a gente tinha poucos canais, a gente tinha ali poucas fontes de informação, a gente tinha alguns canais de TV, algumas opções de jornal, alguns eventos, algumas poucas fontes de informação que concentravam toda a audiência e que era um caminho para eu chegar nela. Quando surgiu a internet, quando veio com força a segunda onda, com as redes sociais, com os blogs, com o Google ajudando a encontrar informação, eu não tenho mais poucas fontes juntando toda a audiência eu tenho uma audiência completamente diluída, eu tenho pessoas prestando atenção em conteúdos totalmente diferentes, de fontes diferentes. Então, se essa parte da, do caminho, da estratégia mudou, é óbvio que vai mudar também o resto. Né? Eu já não consigo mais ir em um canal e garantir que eu estou falando com todo mundo. Eu não consigo ir em uma fonte só. Então, o que, que aconteceu com esse cenário quando o jogo muda? A gente passou a ter muito mais acesso à informação. A gente passou a poder aprender muito mais. Eu posso digitar qualquer coisa no Google, que na hora vão aparecer muitos resultados. E tendo acesso a muito mais informação, mudou a decisão de compra. Hoje, mais de 60% da decisão de compra, ela foi tomada antes da primeira conversa com o vendedor. Então, quando a gente volta para aquele gráfico ali, que a gente entende as etapas de, uma, de um processo de compra, de uma jornada, eu preciso começar a influenciar antes. Então, não dá só para eu chamar a atenção do cliente e esperar que ele vá falar com o vendedor. Que esses próximos passos ele está fazendo na internet também. Então o Martin, ele tem que cumprir uma etapa muito maior do processo. Eu preciso fazer com que, sempre que um cliente procure por qualquer informação a respeito da minha área de atuação, a respeito do meu mercado, ele chegue no meu time. Porque vendas acontece lá na frente. Porque vendas vai entrar só mais para frente no processo. Na medida em que eu já estou muito mais decidido, daquilo que eu ia comprar. E é isso que tem a ver, é isso que casa com o que a gente fala que é o embaldo marketing. O embaldo marketing tem a ver com eu oferecer conteúdo, eu virar um canal de informação para que as pessoas venham até a mim ao invés de eu ir até as pessoas. Ao invés de eu ficar batendo é, na porta do meu cliente, ao invés de eu ficar lá tentando cutucar, incomodar as pessoas para forçar uma venda. Então, o que a gente está falando aqui é fazer a sua, sua, a sua empresa virar uma referência para criar uma audiência maior e essa audiência a gente transformar em aquisição de clientes com previsibilidade. Então, eu sei todo mês quantas pessoas vão vir, quantos eu vou vender. Escalabilidade, porque eu consigo melhorar mês a mês e eu vou aumentando esse volume. E lucratividade, eu estou medindo quanto eu estou gastando para atrair esse cliente e eu estou avaliando se isso é Algo que faz sentido para o meu negócio e que, no fim das contas, é lucrativo para a minha empresa. Então, é o que a gente vai falar aqui do do Marketing, né, de como montar essa máquina de captar clientes. O que a gente olha para montar essa máquina, na prática, está ao redor do funil. É, então, a gente está olhando para esse funil como um todo. É, e eu tenho as cinco etapas ali para, para a gente entender como é que eu trago gente para esse funil eu tenho que atrair gente, converter, fazer um relacionamento, vendas e analisar. Eu vou passar rapidinho aqui por essas, por essas etapas, vou tentar acelerar daqui para frente, para a gente entrar nas perguntas mais rápido depois. Né? Eu vi que o Fábio já começou ali, que a gente vai começar a interagir. Então, para atrair, o que manda, o que mais funciona é conteúdo. Você pega alguém fazendo tatuagem, por exemplo, a pessoa tem dúvida de será que fica para sempre, será que eu consigo tirar se não der certo, qual parte dói mais, qual parte dói menos, como é que eu vou retocar, de quanto em quanto tempo, quais cuidados eu tenho que ter. Todas essas dúvidas podem ser tiradas a partir de um bom conteúdo. Então, se eu tenho um conteúdo de qualidade, eu atraio essas pessoas e viro referência. Um bom conteúdo também ajuda a gente a ficar bem ranqueado no Google, porque quando a gente pesquisa por algo no Google, na prática o que a gente tem é uma dúvida. Se o seu conteúdo responde a essa dúvida e ele está bem relacionado a pesquisa do usuário, a gente tende a aparecer nas primeiras posições. Então, quando você pesquisa por embaldo marketing, por exemplo, tem lá a RD, e o que a gente faz? A gente usa a palavra-chave no título, a gente usa ao longo do texto, isso facilita para que o Google entenda melhor do que a página se trata e coloque na primeira posição. Claro que eu estou fazendo um resumo gigante aqui, se você quiser pesquisar sobre SEO, Search Engine Optimization, no site da RD tem um monte de recursos para você entrar muito mais fundo. Só quero mostrar que isso é uma oportunidade. E eu posso usar anúncios. Anúncios dão fôlego, né? Eu consigo começar com anúncios do dia para a noite e eu já consigo ganhar resultado e atingir as pessoas logo de cara. Então, tanto em redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, quanto em Google, por exemplo, em que as pessoas já estão buscando, vale a pena anunciar para criar essa audiência. Então, a gente tem alguns cases de quem combinou isso tudo, a gente vê que dá super certo. Você coloca conteúdo, coloca anúncios, otimiza para o Google, a sua empresa vai atrair gente para o site, vai começar a crescer. Depois a gente fala de conversão. Né? Então, conversão, ponto para a gente pensar aqui, é só um pedaço pequeno do seu cliente está comprando agora. Né? 3% está comprando agora, 7% está disposto a ouvir, 90% não está interessado. Então, se o seu site só está vendendo, se ele é compra ou sai, você vai jogar 90% das pessoas fora. O que a gente precisa pensar aqui, é em fazer a venda indo como se fosse do primeiro encontro ao casamento. Né? O que, que a gente faz indo do primeiro encontro ao casamento? Você não conhece alguém na balada e já pede em casamento. Você sabe que a chance de ganhar um sim é muito baixa. Então você vai pedir primeiro o telefone. Do telefone você vai convidar para um cinema, do cinema você vai convidar para um jantar, do jantar você vai convidar para, sei lá, um piquenique, depois do piquenique você vai convidar para um passeio no fim de semana, depois uma viagem, depois pede em namoro depois de um tempo em namoro, em casamento. Vendas é a mesma coisa. Quantas vezes a gente, na primeira reunião, ou na primeira visita do seu cliente ao site, você está pedindo ele em casamento, você está tentando vender. Poxa, ele precisa te conhecer melhor, ele precisa entender melhor quem você é, ele precisa ganhar confiança de que você é uma boa empresa, uma boa solução, e que essa venda faça sentido para ele, e que ele pode confiar. Então, a melhor forma que a gente tem de fazer isso é criar um conteúdo de valor, um conteúdo legal, Colocar atrás de uma landing page e promover essa, essa página com formulário no seu site, no seu blog, em anúncios, nas redes sociais e por aí vai. Aí você consegue captar o contato do seu cliente para depois fazer o um relacionamento. Então o Emporio Tatu por exemplo, lá criou o guia de cuidados pós-tatuagem, criou aqui o guia da tatuagem. Onde dói mais e por quê? O guia da dor. Tiveram mais de 1.500 leads qualificados, quer dizer... Todas as pessoas que preencheram esse formulário, de alguma forma, elas estão pensando em fazer uma tatuagem. Eles são potenciais clientes que a gente pode abordar para fazer a venda. O passo seguinte é trabalhar o relacionamento. Né? E trabalhar o relacionamento tem muito a ver com mapear aquele espaço da jornada. Então, pensa que, por exemplo, alguém que vai comprar um, planejamento, um apartamento, ela precisa fazer um planejamento financeiro, ela precisa avaliar opções de financiamento, tem que diagnosticar a obra necessária, tem que conhecer mais sobre a localização tem que comparar com outras opções de investimento, negociar com a empreiteira, isso tudo são passos que alguém passa antes de comprar. A partir do momento que eu mapeio esses passos, eu crio conteúdo e eu vou distribuir. Então, o que, que eu publico no meu Instagram? O que, que eu publico no meu Facebook? São informações sobre esses passos. Eu tento ensinar as pessoas a andarem, a passarem adiante, a passarem por essas etapas do processo, e isso vai fazer com que elas fiquem mais prontas para a compra. Mas o e-mail é outro canal que funciona muito bem, porque no e-mail eu consigo segmentar. Nas redes sociais, eu publico no meu Instagram, eu publico no Facebook, vai o mesmo conteúdo para todo mundo. Agora, no e-mail eu consigo escolher o que eu mando, para quem eu mando, quando eu mando, posso pensar na jornada. Então, primeiro eu mando os e-mails para ajudar no planejamento financeiro, depois eu comparo com outros investimentos, depois eu conheço sobre a localização, depois eu consigo colocar uma sequência que faça sentido para cada um. E melhor ainda se eu usar automação de marketing, que é eu entender e agir de forma personalizada e escalável com quem interage comigo nos diferentes canais online. Então, eu já crio automaticamente essa sequência. Ele baixou o e-book, depois de tantos dias ele vai receber um e-mail com mais informações, depois ele vai receber um e-mail mais indicando o processo, depois ele vai, vou convidar ele para fazer parte de, um, de uma ação que eu estou fazendo, depois, se ele é qualificado, eu vou fazer um atendimento proativo, eu vou ligar para esse cliente. E aqui eu posso entender também os gatilhos. Se ele fez uma outra conversão mais fundo de funil, eventualmente eu posso já é, mandar ele para um conteúdo mais fundo de funil, eu não posso não preciso ficar lá no conteúdo inicial. Se ele visitou a página de preços, eu posso já mandar minha oferta de venda, eu posso mandar um desconto. Se ele virou cliente, poxa, não vamos fazer igual a NET, igual fica ligando a, a Vivo, fica ligando e tentando falar para vender, para quem já é cliente, poxa, precisa vender o mesmo produto, é, e a partir do momento que eu faço esse relacionamento, eu tendo a deixar o meu cliente muito mais pronto para o passo seguinte, que é a venda, é, então nem todos os leads, eles são iguais, eu preciso identificar quem são os mais adequados para comprar, e aí a gente traça essa reta aqui, que dessa reta para cima eu tenho os leads qualificados, dessa reta para baixo, eu tenho os não, não qualificados. Essa reta, ela basicamente divide dois eixos, né? Eu tenho um perfil ideal, ou seja, eu sei exatamente quem é o meu cliente ideal, aquele que vai ter resultado, aquele que vai gastar comigo, que vai comprar mais, que vai ser feliz, que vai indicar clientes. E eu tenho perfis que não são tão bons assim. Então, eu coloco nesse eixo ali a minha classificação e do outro lado eu coloco a intenção de compra. Tem gente que está só começando a descobrir o meu tema, tem gente que está só começando a descobrir o assunto. Tem gente que já está muito mais próximo da compra, tem gente que já está avaliando o produto. Então, quando eu traço essa reta, eu avalio. Poxa, se a pessoa está só começando e o perfil é ok, não faz sentido eu abordar ela agora. Porque eu vou ter que explicar muito e convencer muito e a chance dela não comprar é grande. Agora, se essa pessoa já está na etapa final, já está em avaliação e compra, eu posso falar com ela, eu posso pegar o telefone e ligar, porque ela já está quase comprando, a venda tende a ser muito mais fácil. E se eu tenho, por outro lado, um cliente que tem um perfil ideal, um perfil muito bom, eu não preciso necessariamente esperar ela chegar lá no final do processo, eu posso começar a falar com ela antes, porque eu sei que ela tem um potencial alto, porque vai ser mais fácil ela entender esse meu produto, que vai ser mais fácil ela entender a minha solução, então vale a pena eu pegar ela pela mão, e tentar construir esse relacionamento com ela manualmente, né, no telefone ou como, qualquer que seja a abordagem. E o ideal é transformar isso numa pontuação automatizada. Então, no caso do perfil, por exemplo, dependendo do local, dependendo da renda, dependendo da ocupação, dependendo do cargo, dependendo do tamanho da, da empresa, você pode determinar o perfil ideal e falar, olha, o perfil, se ele for de uma empresa grande, de um cargo de direção, ele é perfil A. Se ele for de uma empresa grande, mas de um cargo analista, ele é perfil B. Se ele for de uma empresa média, ele é perfil C. Se ele for de uma pequena, ele é perfil D, não é para quem eu vendo. Enfim, tem N formas de você fazer essa classificação, dependendo do seu tipo de negócio. E do outro lado, para determinar o interesse, eu atribuo pontuações de acordo com o relacionamento que ele teve comigo e com o meu site. Então, se ele visitou o meu blog, um ponto. Se ele clicou no meu e-mail marketing, dois pontos. Se ele converteu em um e-book iniciante, cinco pontos. Se ele converteu no e-book intermediário, 30 pontos. Se ele pediu para ver uma demonstração do meu produto, 100 pontos. E aí eu vou colocar, transformar isso num critério de passagem para o meu time de vendas. Então, se ele é perfil A, eu posso passar para um, vendas quando ele tem mais que 50 pontos. Se ele é perfil B, eu posso passar para vendas quando ele tem mais que 90 pontos. Se ele é perfil C, aí eu só vou passar para vendas se ele tiver mais que 200 pontos. E se ele é perfil D, eu nem passo. Porque ele não é o meu cliente ideal, eu sei que ele não vai ser bem sucedido, eu sei que ele não vale a pena. Então, eu crio uma regra muito clara para alimentar esse funil. Eu tenho um processo muito claro de, poxa, eu crio conteúdo, eu invisto em anúncios eu vou ficar bem ranqueado no Google. Com esse conteúdo, todo mês vai entrar tanta gente no meu site. Dessas pessoas que entram, tantas vão preencher um formulário e vão converter. Dessas que preenchem um formulário, eu vou trabalhar o relacionamento e tantas vão atingir a determinada pontuação. Dessas que atingem a pontuação, eu passo para vendas e um tanto eu fecho. Isso é uma máquina de vendas. Isso é eu ter previsibilidade no processo e eu conseguir atrair clientes de forma sistemática. E aí eu passo para a etapa seguinte, tem um case aqui da Quanto Sobra, eu vou passar rápido que a gente está no final. Aí eu chego no final, que é como é que eu analiso esse processo. Quais são as minhas etapas que estão funcionando bem? Quais são as minhas etapas que estão funcionando mal? Eu posso olhar para cada coisinha para otimizar. Qual foi o conteúdo que atraiu mais clientes? Qual, foi a ajudar a fechar, qual que ajudou a fechar mais? Qual foi o perfil de clientes que está dando certo? Qual que é o perfil de clientes que está dando errado? E isso serve, no final das contas, para que eu trabalhe a minha presença e para que eu consiga fazer a melhoria contínua para escalar o meu processo e para que eu tenha resultados ainda melhores. Então, para fechar, para a gente dar os passos seguintes aqui, 40 minutos é muito pouco. Né, tem uma jornada muito longa aí de coisas que a gente tem que olhar. Cada uma das coisinhas que eu falei tem vários detalhes, várias técnicas que vão fazer uma diferença enorme para você ter resultado. Então, a minha sugestão para você dar um passo seguinte na sua jornada é: se você entrar em rduniversity.com.br a gente tem cursos muito completos, que a gente explica mesmo de cabo a rabo em Baldu Marketing, a gente dá todos os detalhes e vão te ajudar muito. Especialmente agora, na quarentena, até o fim desse mês, a gente está com uma ação especial Para que alguns cursos que a gente vendia você tenha acesso gratuito Então você pode fazer um curso de fundamentos de Inbound Marketing, que é um curso profundo, muito completo, de graça E o curso de fundamentos de Insight Sales, que é para fazer essa abordagem de vendas também Também está de graça até o dia 31 Então isso está disponível para você agora e uma outra oferta que a gente tem disponível para você agora, é para cada uma dessas coisas que a gente vai fazer aqui para atrair gente para o funil, a gente tem ferramentas que podem ajudar. Então, você pode ter um criador de landing page, você pode ter um disparador de e-mail marketing, você pode ter um diagnóstico de SEO, você tem que fazer a gestão dos contatos e dos relacionamentos, você tem que fazer análise. E o RD Station é a nossa ferramenta que traz funcionalidades para ajudar em cada um desses pontos. A gente também, em função da quarentena, está com um pacote light que custa só R$19,00 por mês. Você entra e cria landing pages e começa a mandar e-mails por só R$19,00 por mês. Então, preço não é mais uma desculpa, não tem contrato de duração longa, você pode entrar e cancelar a hora que você quiser. Sim, de verdade, não tem que não entrar e não começar a fazer isso agora para começar a montar essa máquina digital conseguir fazer vendas nesse momento tão difícil que a gente está. Então, para a gente fechar aqui, para encerrar e eu entrar nas perguntas, você pode me acompanhar. Meu Instagram é André GC Siqueira. Não coloquei aqui. Deixa eu mudar até para eu, eu colocar. Meu Instagram é André GC Siqueira. E o que eu queria dizer aqui para vocês é o seguinte: quem quiser receber os slides da minha da minha apresentação eu vou compartilhar com vocês, o único pedido que eu falo é, vamos ajudar isso a alcançar mais gente. Então, tira um print aqui da tela, tira um print dessa tela falando do Inbound Martin e me marca, que todo mundo que me marcar, eu vou responder na inbox e vou mandar os slides dessa apresentação. E se você quiser mandar alguma dúvida, alguma coisa para mim também, eu posso te responder por lá. Então, você me ajuda a compartilhar e a gente alcançar mais gente se você falar o que, que, que gostou, que achou legal, que aprendeu para que as pessoas procurem também o vídeo. Super legal, melhor ainda. E se você tiver uma conta fechada, eu não vou ser notificado. Então, tira um print do seu post e manda na inbox para mim o print que eu mando para você também. Combinado? Então, vou parar de, de compartilhar aqui para eu voltar com o Fábio e a gente entrar nas perguntas de vocês. Espero que tenham curtido esse conteúdo, espero que ajude bastante. Nesse, nesse momento, aí. Extraordinário o conteúdo, André. Se você notar, né, você estava ali preocupado com a palestra, mas agora, você falando, você notar no YouTube, a quantidade de perguntas, eu vou ser o, o mais sintético possível para atender todos, né? Então, é, vamos lá. A gente tem até é, que horas aqui, só para eu calibrar aqui a resposta? Tem até 10h30. 10h30, um 15 minutos. Que eu acho que o, é o palestrante seguinte não vai ficar incomodado. Mas vamos lá, tá todo mundo aí gostando, né? Eu queria começar aí costurando né, esses assuntos também. Ontem a gente teve bastante conteúdo, antes de ontem, né? Essa questão do MVP é importantíssimo, não só para as startups que estão no ciclo, né? Saindo de um design sprint, todo mundo entendeu, né? Ou deveria ter entendido, ou tem a oportunidade de entender com as mentorias que ainda restam até o final do programa e o Demo Day regional. Né, até pegando aqui um gancho do Roberto Ferreira, né? É, ele coloca aqui, é, desculpa, Roberto Duarte, é, alguém tem aqui, tem uma startup, teve medo de expor a ideia e ter sua ideia, entre parênteses, roubada, né? isso pode acontecer, se sim, como protegeu, Roberto, é, anote aí os, os dados do nosso, no, na descrição do vídeo, é, marque uma mentoria, é, um consultor, ele consegue ajudar, Bastante nisso e pegando já esse gancho para a gente começar o nosso bate-papo, né? É, o Roberto, né? Nosso gestor aí regional da, da Startup SP São Paulo, capital, nesse ciclo, já falou, né? Se você não tiver medo é, ou receio ou vergonha é, do seu primeiro MVP, você perdeu o timing. né? Então é, é importante, é, pessoal que tá nos assistindo. É, que não tenha medo de tangibilizar a sua ideia, né? Assistam aí a, a, a palestra do, do Alessandro NG de ontem é, Sobre o sprint, né? Materializar, é, é, prototipar, é, depois codar Sim, mas codar é, é, é algo tosco não é? É O ótimo é nem do bom, né? Criar algo materializado Feito é melhor que perfeito, né? O lema do Facebook, eu acredito muito Sempre foi um mote para a gente na RD também Exato. Então, é criar esse algo materializado, né? Para continuar coletando né, feedback, não é só através de palavras, né? É, interação, e sim, iteração de, de MVP. Acho que para as startups que não estão no Startup Space, é uma, uma dica legal. Acho que um, um outro reforço aí, em cima da dúvida, é, desculpa a transparência, mas a sua ideia não vale nada. Assim, <risos> não só... Assim, em qualquer empresa que você for, eu não conheço uma empresa que não tenha boas ideias. Dentro da empresa, se você conversar com funcionários, conversar com as pessoas, todo mundo tem boas ideias. E se a gente pegar boa parte das startups que foram bem sucedidas, pode pegar a Google, pode pegar Instagram, pode pegar Facebook. Sim, muitas, muitas pessoas já tiveram a mesma ideia antes deles, muitas pessoas já começaram a fazer antes deles, e isso não serviu para nada, eles venceram ainda assim. Então o que vai determinar o sucesso está muito mais relacionado à execução, à sua capacidade de aprender rápido, se ajustar, conseguir entender o cliente, conseguir aumentar a sua proposição de valor, amarrar as pontas, do que necessariamente com a ideia. Então, não tenha medo de compartilhar com ninguém a ideia. Pelo contrário, quanto mais você compartilha, mais você vai receber inputs e insights que vão te possibilitar fazer uma execução melhor da ideia que é o que interessa. Quanto mais você guardar para você, mais difícil vai ser você descobrir as falhas, descobrir os pontos de otimização, mais difícil você vai, vai ser você vencer pessoas que têm ideias parecidas e que estão abrindo, aprendendo e compartilhando. Comentário letal, André, letal. É isso que a gente bate é, no bom sentido, né? O, o trabalha bastante aí no, no, no programa, né? É, procure aí, Roberto, nossa, nossa, nossos consultores para uma mentoria. E a primeira pergunta, nesse já contexto também, né a Maria Milan, e eu queria também juntar aí uma pergunta da Evelyn Gregório, né é, o conteúdo né de valor que você comentou no início da palestra, que deve oferecer, é, ele pode ser feito por ela? É, ou tem que ser algum especializado? E a Evelyn coloca essa questão em relação à frequência, né qual a postagem, qual a frequência de postagem, tanto nas redes quanto no Tá, vamos lá. É, primeiro, sobre quem produz o material, em, em geral, o ideal é que seja quem mais entende da dor e do problema que você se propõe a resolver. Então, se você é um pet shop, por exemplo, o problema que você resolve é o cuidado com o animal, a melhor pessoa, a pessoa que mais entende cuidado com o animal é o veterinário. Quem deveria escrever não é o, o estagiário de marketing, é o veterinário. Talvez o estagiário de marketing pudesse ajudar. Então, a melhor pessoa que você tem para escrever vai ser sempre o melhor especialista que você tem no, no caso da empresa. No meu caso, eu vendo uma ferramenta para diretores de marketing, eu tenho que entender de marketing, eu mesmo escrevi o conteúdo, porque eu entendia do assunto. Eu era um diretor de marketing falando de uma dor que era gestão de marketing, que eram, enfim, funcionalidades de marketing, eu conseguia exatamente trazer bons conteúdos. Mas o ideal é você identificar quem é o maior especialista na dor, no problema que a sua empresa tende a resolver. Né? Pode ser, eventualmente, um engenheiro, pode ser, eventualmente, um consultor, pode ser, eventualmente, um, um especialista mesmo do assunto, pode ser você, como empreendedor, que resolveu fazer porque já tinha experiência naquele assunto, então, vai depender aí do seu contexto. Sobre frequência, o que a gente tem como histórico é que quanto mais, mais resultados a gente tem, no agregado, mas menos resultados por postagem, então, imagina que assim, cada post seu, ele atrai 100 pessoas. Se ao invés de fazer um, você faz dois, cada post vai atrair 80, mas você vai ter 160 no total ao invés de 100. Então, quanto mais você consegue aumentar, é, mais você vai aumentando o todo. Aí é uma questão de teste, de ir testando mesmo as diferentes frequências para ver até onde a conta fecha, até quando faz sentido para você. Eu recomendo para um blog você ter pelo menos um post por semana, para uma rede social, pelo menos um post por dia. Eu acho que isso é o fundamental para manter a conversa quente, para manter a conversa aquecida. Agora, se você tiver condições de fazer mais que isso, muito provavelmente você vai ter resultados melhores. Bacana, bacana. E o Otávio ele faz uma pergunta aí ao final, né? E esse compartilhamento de conteúdo, como pode ser feito aí sem. É, alimentar o cliente para ir na concorrência, né? Por exemplo, é, ele fala se, é, se despertar o interesse do cliente, mas ainda sem MVP. Bom, a gente já falou sobre MVP, tem que ter MVP, mas quais os cuidados aí para não, não associar eventualmente a um posicionamento, né, de, de mercado aí do concorrente? É, eu acho que primeiro é pensar muito na linha editorial, né? Então, qual é o ângulo que você vai se decidir, qual é o posicionamento que você vai promover, o que você vai falar que faz sentido que não faz, para que esse ângulo ele não esteja alinhado com o que o concorrente está fazendo. Agora, assim, é natural em determinada etapa do processo de vendas, as pessoas buscarem por alternativa e avaliarem concorrente. Então, eu acho que o que tem a ver aqui, o que a gente tem que olhar, é quanto você, como você consegue entregar um conteúdo de valor maior e se mostrar como uma autoridade, e se mostrar como uma referência para que ele queira trabalhar com você, para que ele tenha aquele sentimento de que, poxa, eu estou comprando o fulano porque ele é o melhor do mercado, porque ele é alguém que eu já tenho um relacionamento, porque é alguém que me ajudou muito, que, enfim, trouxe conteúdo para mim. Então, quando eu falo de automação de marketing na RD, eventualmente você pode olhar e pensar, é, puxa, quais são as ferramentas de automação? E aí você olha para o X e para o YZ, mas eu estou tentando colocar na sua cabeça o seguinte: beleza, tem a ferramenta X e YZ, mas a melhor, o líder de mercado, quem entende do assunto, quem está te ajudando nos seus problemas é a gente. Então, você não tem como evitar que ele, em algum momento, descubra o concorrente. Você tem como, no seu conteúdo, mostrar que você é uma autoridade e fazer com que ele prefira você. Deixa eu ver. Olha o comentário, André. O Lucas é o curso da startup Achei Clientes. Ele mencionou lá em cima no chat, né? Direto de São Caetano, cliente heavy user da RD Station. Né? É uma percepção de valor, né? É, legal. Para o serviço de vocês e, e, e as startups egressas aí que, que a gente conversa aí semanalmente também né, colocam essa situação, né? De, da RD agregando muito aí para elas. É, uma outra pergunta aqui. Queria que você elaborasse um ponto né, que as startups todas, eu creio que estão nesse momento de desconexão né, de, de, de pessoas presencial, sobre o cold call. Né? Você falou aí do primeiro encontro ao casamento, né, num processo, mas nesse ponto específico, né, esse, esse primeiro, logo depois aí do, do networking, o né, é, que fazer, né? como, como agir, algo mais sobre cold call. Cara, o que eu, assim, eu não sou xiita do inbound, tá? Eu não falo assim, outbound não funciona, é ruim. Eu acho que você tem contextos é, em que é, pode funcionar, pode ser um bom caminho. Então, se você está vendendo, por exemplo, para 10 empresas no Brasil, que são as 10 maiores, tem uma solução muito cara e muito complexa, cara, você não tem que ficar produzindo toneladas de conteúdo torcendo para uma das pessoas... Ligar, você precisa tentar criar um mecanismo de uma ponte para chegar nessas pessoas e está tudo bem. É, o que, que eu acho que é o, o ponto aqui que a gente tem que pensar? No inbound, as pessoas vieram até você, elas, de alguma forma, por ter baixado o conteúdo, elas já estão interessadas no assunto. Então, a probabilidade de elas se engajarem em uma conversa é muito mais alta. Quando você faz um outbound, você não sabe, quando você faz uma ligação um com o call, você não sabe necessariamente se a pessoa está pensando no assunto, se aquilo é um problema para ela ou não, se aquilo faz sentido para ela ou não. Então, naturalmente, a taxa de resposta, né, a, a, o nível de interação que a gente tem, ele tende a ser muito mais baixo, a efetividade ela vai ser menor, no fim das contas. E com isso, é, óbvio, tem que ligar muita gente para vender menos. É, isso acarreta em custo, isso acarreta em moral baixa. Moral baixa para um vendedor é horrível, porque para vender a gente precisa estar tá com a autoestima bem, a gente precisa estar tá com uma boa energia. Então é um pouquinho mais difícil. O que, que facilita muito para você fazer um bom outbound? Você encontrar formas de conhecer e pesquisar muito bem a pessoa que você está ligando, e você ser muito mais assertiva na hora de fazer o um contato. Então se você liga, eu acabei antes aqui, recebi uma ligação da TIM, Falar, ah, poxa, você é cliente do não sei o que... Não, não sou. Não sei de onde você tirou essa informação. É, você quer... cara Não, não quero, não estou a fim de falar. Estou satisfeito com a minha operadora. Estou ok, não estou a fim de falar. Estou satisfeito com a minha operadora. Estou ok, estou num bom pacote. Eu não vou atender e, enfim, não funciona. E, e eu acho que a melhor forma de você pensar em como fazer essa abordagem é pensar na gente também como cliente. Quem gosta de receber uma ligação indesejada? Quem gosta de uma tentativa de venda que não tem pé nem cabeça? Então, é muito difícil, de fato. Então, o, o ponto aqui é, se você for escolher esse caminho, procure pesquisar, entender muito bem qual é o pitch para entregar valor. É, eu gosto de uma ligação quando ela fala de um problema que eu estou vivendo e traz uma solução que eu não estava pensando. Agora, quando é uma coisa que eu não estou afim, que eu não demonstrei interesse, que eu não te conheço, a chance disso funcionar bem vai ser bem mais difícil de bola o em um dado momento André você colocou aí na, na palestra a questão do, das empresas né, de maneira geral é, cortar investimentos de marketing né e, e, os, e os cinco deixar de ser 50 e afundar vendas aí né a, a WebCash, startup é, é, clube de investidores né nesse contexto ele pergunta ele fala sempre investimos uma quantia significativa mas não tivemos retorno né é um pouquinho mais, né, com, com dicas, é, o que está que, que acontecendo, o que pode estar tá acontecendo com ele e com tantas outras que não escutam e, e como fazer efetivamente esse negócio rodar, né? É, eu acho que é, é difícil ser muito assertivo aqui sem entender mais do contexto, tem muitas coisas que podem estar erradas, né, mas vamos falar de algumas delas. Uma delas é você pode estar tá fazendo esse investimento de um jeito errado, é, entendendo o processo de forma errada. Então, vou falar, por exemplo, do caso da RD. A maioria do Brasil, sim, a maioria das empresas do Brasil, não tem maturidade e conhecimento relevante o suficiente em marketing digital. Elas não sabem, a maioria, o que é uma ferramenta de automação de marketing. Então, eu posso gastar uma puta grana com anúncio e falar, conheço a RD Station, a melhor ferramenta de automação de marketing? que dificilmente isso vai refletir num volume bom de vendas. Por quê? Porque as pessoas nem sabem o que é uma ferramenta de automação de marketing. Então, eu tenho um processo que passa por educar as pessoas. E nesse processo, eu tenho que puxar elas do ponto A, que é o ponto que elas estão agora, a dor que elas vivem agora, para conseguir levar para o ponto B, que é o ponto em que elas entendem e precisam do meu produto. Então, se eu for anunciar, não posso anunciar que o RD Station a melhor ferramenta de automação de marketing. Eu tenho que anunciar Descubra como vender mais pela internet. Porque isso é uma dor que toda empresa brasileira tem. Toda empresa quer vender mais. A partir do momento que eu coloco um anúncio para isso, e que eu começo a criar um relacionamento com ela, aí lá na frente, a partir do momento que eu explico para ela como fazer marketing digital, a partir do momento que eu explico para ela que ela vai precisar criar uma landing page, que ela vai precisar mandar e-mails automatizados, que ela vai precisar fazer várias coisas, e que uma ferramenta vai ajudar nisso, aí sim eu consigo vender para ela. Então, se eu estiver mensurando do jeito errado, se eu estiver mensurando que o anúncio fez a venda, não, o anúncio não fez a venda, o anúncio gerou o lead. Quando eu gerei o lead, eu passei para o vendedor, o vendedor fez a venda. Então, eu posso ter um problema de abordagem errada, eu estou mandando o anúncio para o lugar errado, posso ter uma abordagem de mensuração errada, eu estou mensurando errado o objetivo do anúncio, e eu posso ter no meio do caminho vários erros de execução de onde eu estou comprando esse anúncio para quem eu estou anunciando, qual é o público que eu delimitei ali. É, enfim, tem muitas coisas que podem, que podem não estar tá funcionando nesse contexto. Se você não está fazendo anúncio, você está só no conteúdo, talvez a pessoa que está produzindo o conteúdo não entende a dor, não é o especialista, lá o veterinário que fala em profundidade, e aí quando o cliente lê esse conteúdo, ele não se relaciona, não acha legal, por isso ele não compartilha, e por isso você não cresce a sua base, seu conteúdo não bomba. Ou, eventualmente, você criou o conteúdo, o conteúdo é bom, mas as pessoas não sabem que ele existe, porque você não está investindo também em canais de distribuição do conteúdo, em anúncios, você não está criando parcerias, não está fazendo formas de levar esse conteúdo para mais gente. Então, assim, podem ter mil formas diferentes de você não estar tá tendo resultado com esse, com esse investimento. Talvez você está com investimento é, ao modo tradicional, você está lá fazendo reforço de marca, e você não consegue medir mesmo. Tá só olha, olha a minha marca, olha que legal. E beleza, não tem uma ação clara, eu não estou me engajando num processo, numa jornada de compra. Então sim, pode ter muitas coisas erradas que não estão levando a, a, a esse cenário. Então precisaria avaliar mais a fundo aí para entender cada caso em específico. Legal, bacana. O, o Fábio do, do ABC. André, ele conhecendo do jeito que eu conheço, ele, ele pergunta, né, você mencionou aí que a 60% da decisão da compra é tomada antes do primeiro contato, né, com o vendedor. É, se isso é uma constatação aí é, da RB em estatísticas internas ou se é, se é externo, né? E se você acha que essa é, é de fato uma a mudança, né, do primeiro momento da verdade, né, para quem não conhece o FMOT, é, para o Zemote, né? Que é o momento zero da verdade. Eu tenho. Fábio, eu não vou ter de cabeça aqui agora, mas me manda um inbox no, no, link, no Instagram, me pedindo que eu compartilhe com você essa fonte. Foi uma, uma pesquisa que, que algumas empresas fizeram. A gente arredonda para 60%, o número certo era 57%. E aí ele explica um pouquinho melhor a metodologia, mas assim, meu ponto aqui, é não se prenda a esse tipo de. De, de, de detalhe também Tem a pesquisa, tem os resultados, tem os dados O ponto aqui é entender o conceito né é Entender que, cara, assim olha para o seu dia a dia Olha para o seu consumo A gente usa muito mais o conteúdo digital A gente aprende muito mais Antes de precisar falar com o vendedor O vendedor precisa ensinar muito menos Do que ele precisava lá atrás Então pega esse conceito Independente do dado, independente do número Mas me manda ali Ou depois eu passo também para o para o Fábio e, e a gente vê ali se, se tem alguma forma de compartilhar que eu tenho esse esse no, num arquivo salvo meu aqui eu consigo passar esse link legal André então participantes aí em geral né a partir da pergunta do Fábio é importantíssimo essa pesquisa né é, criar essa é, versão autônoma né de pesquisa é, pesquisa aí é um termo em inglês F mote né first moment of Truth, e o né, e destrincha isso, né, entendendo esse conceito, não tem receita de bolo, né, André? É uma questão, de fato, de execução, e, e vamos para as cabeças aí, né? E aí, uma, uma, uma última pergunta para a gente finalizar. O, o Felipe Moreira, ele pergunta, né, a startup, aí sendo dele, a startup dele sendo um marketplace, é, como ajudar aí os, os nossos sellers a melhorarem o seu marketing, já que são nossos canais os mais promissores. É. Já que o que? Desculpa. Já, já que, que são que... nossos canais mais promissores. Ah, tá. É... É. Assim, Felipe, o que, eu, o que eu recomendo aí é. Você precisa ensinar marketing digital para eles, né? Então. Acho que tudo isso que a gente falou de processo inbound, de produção de conteúdo, você precisa trabalhar com conteúdo para eles, ensinando eles a fazer, fazer marketing. Se você quiser contar com a ajuda da RD, para a gente é, é muito bem-vindo também fazer essa colaboração. Então, se você quiser pegar essa palestra, se quiser mandar artigos nossos, aproveita o curso da RD University que está de graça agora. Ou manda para essa galera. Ó, oh, Sellers, saiu um curso aqui de inbound marketing que está de graça. Esse curso custava R$ 400. Reais, Dá uma lida, porque ele vai te ajudar a vender mais. Então, começa a mandar conteúdo, e trabalhar relacionamento, para que ele entenda de marketing digital, para que ele entenda tudo isso que eu expliquei para vocês hoje aqui e que eles consigam fazer de forma efetiva também. Show de bola. André, cara, é, eu tenho compartilhado aí o sentimento meu aqui é, a partir dos palestrantes, a partir dos participantes no YouTube, a partir dos do gestores regionais que, que eu interajo aqui no WhatsApp, é Fantástico formidável né extraordinário não tem não tem uma aula né? não tem um curso não tem um livro né? não tem um artigo científico não tem nada que é, que tenha essa, essa robustez né, essa, essa forma de ajuda né? e, e, e nesse, especialmente nesse momento né então é, muito obrigado aí do fundo do coração por aceitar o nosso nosso convite. É, nesse momento que você aí também está né, buscando se adaptar, né, o, todas as pessoas aí que lidam com vendas também, é, dizendo que é o dia inteiro com o call, com seus times, é né, uma dificuldade tremenda aí de, de, de, de engajamento, de, de, de, de, de se perder. Né, então, a gente sabe o quanto você também está é, sendo desafiado na RD Station. Então, muito obrigado aí. Eu acho que o que o que a gente pode fazer de melhor nesse momento é se ajudar. Né? Quanto mais a gente conseguir se ajudar, a compartilhar, mostrar os caminhos que, que a gente aprendeu, que a gente viu que deu certo, ou mesmo os que deram errado, para que não sigam os mesmos, eu acho que tudo que a gente puder fazer para compartilhar e se ajudar é, é um momento sem precedentes. Né? Eu tenho 30 anos, não sou muito velho, mas nunca vi nada parecido com o com que a gente está vivendo, e eu acho que é a hora de de todo mundo poder se, se ajudar, né? Então, essa é uma forma que eu tenho de tentar fazer isso. A, a gente tem feito várias outras na RD, inclusive, liberar o curso grátis, colocar o produto a preço irrisório, né, 19 reais por mês, o que a gente tem tentado, tudo que a gente tem condições de fazer, a gente tem feito, então, é, vamos junto, galera. É, sei que não é fácil, mas vai passar e estamos juntos. Qual que é o melhor produto, né? Ou o produto mais coerente ali para essas é, startups early stage aí da Red Station? Cara, eu acho que até por, por essa característica de não ter contrato né, e de, de ter um custo muito baixo, eu começaria muito provavelmente com o Lite e mais o CRM. O CRM também tem uma versão grátis. É, de novo, acho que a gente está falando aqui, na maioria dos casos, de MVP, de trazer os primeiros clientes. Então, você não precisa ainda de algo muito robusto. E aí é melhor pagar barato e colocar algo no ar rápido, pô, em invés de gastar o desenvolvedor para criar uma landing page, configurar coisa para mandar e-mail marketing, pô, paga R$19 na ferramenta, começa a fazer isso mais rápido, e se, pô, a startup não deu certo, não deu legal, cancela, não tem contrato, não tem grandes comprometimentos. Na medida em que a coisa vai crescendo, naturalmente você vai ver demanda aumentando. Então, cara, quando você tem muito lead, por exemplo, você vai querer ter um lead scoring bom para conseguir filtrar e separar o joio do trigo, você vai conseguir ter uma boa automação, então você vai começar a precisar do Pro. mas para começar, assim, cara, para mim, entra lá, fecha o light, 19 por mês, já é, já começa a fazer coisas, sabe? Começa agora, compartilha agora, começa a colher resultados, é, você vai sentir naturalmente a demanda de, de fazer o upgrade se, se as coisas estiverem indo bem. Show de bola, Andrezão. Obrigado aí é, pela presença. É, vamos ter um ótimo final de semana com bastante saúde para todo mundo, né? Pois é. Se cuidem, fiquem bem. Foi um prazer estar com vocês hoje aí. Um abraço. Pra Obrigado, Espero André. Espero que tenham gostado. Se a galera quiser deixar os comentários aí, eu vou sair, mas vou continuar acompanhando aqui para ver se foi legal. É isso um abraço aí. Galera. suas opiniões aí. Obrigado, André.